Bom dia, saiba aqui do canal do YouTube de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que é mito que para fazer dietas tem que cortar os carboidratos. O que é carboidrato? Carboidrato é um macronutriente formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e... Quando ingerido, é responsável por liberar a glicose e fornecer energia para as células. Isso é carboidrato. Então não se preocupe com essa mania que para fazer você tem que cortar os carboidratos, a não ser se a tua dieta que você está fazendo diz que tem que cortar, mas daí não se preocupa que a tua dieta vai dizer quais alimentos não pode e não, po pode, e não pode ser ingerido, não é uma coisa complicada, um bicho de cabeça assim.